lembrámos de criar um doce que se enquadrasse aqui com a, com a, nossa, com a, aqui com a nossa região e que, e pronto, e que fosse uma mais-valia para, para o nosso negócio. Não é? É, é, é constituído por uma massa folhada e um recheio. A massa folhada tem um formato retangular, uma massa que é constituída por, por, massa, por massa folhada e manteiga, que, que leva muito poucas voltas. É, o que lhe torna muito estaladiça, depois de cozida, fica, é, vai abrir bastante e que vai ficar muito estaladiça e que se desfaz com alguma facilidade na boca. O recheio é, é um recheio com doce de ovos tradicional, feito por nós, com amêndoa, mel e canela, sendo o mel dos produtores, dos apicultores aqui da região de Sessimbra. Tivemos as, as primeiras edições da Feira do Mel que nos ajudou a comercializar mais e mais, registámos as brisas do castelo, eh, ficámos com uma marca para que ninguém pronto, pudesse comercializá-la com este nome eh, e pronto, e o resultado tem sido muito bom, as pessoas procuram-nos, quem vem de fora e gostam, e gostam bastante do nosso doce e nós também estamos muito, muito satisfeitos com, pronto, com o sucesso que temos tido.